Olá, boa noite, graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero e desejo que estejam bem. É, sou grata ao Senhor por esse tempo aqui juntas, aonde o Senhor nos oportuniza a, a, a aprofundarmos mais uh, aquilo que Ele já plantou dentro de nós, que são os princípios. O princípio principal é o amor E aí a partir do amor nós vamos desenvolvendo nele, em Cristo Jesus, as virtudes A ponto de poder transmiti-las Eu creio que nós vamos ter um tempo precioso juntos aqui aonde o Senhor nos oportunizará a avançar nas nossas trevas Trazendo luz trazendo revelação, trazendo entendimento e discernimento e principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo nós precisamos demais desenvolver essas virtudes no Senhor e principalmente aprender nele a discernir. Eu convido que você feche os teus olhos e que a gente possa ter um instante de oração nesse momento, apresentando ao Pai esse tempo de mesa juntos aqui. Pai, eu quero te adorar, Senhor, como não te adorar? Tu és digno, Tu és digno de receber a nossa canção, Tu és digno de receber a nossa adoração, Tu és digno de receber nossa rendição. Tu és digno.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 Quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio de ti e para ti. E aprove a Deus que em ti residisse toda a plenitude. Como não te adorar? Como não se render diante de quem tu és? Por isso a minha atitude como serva e filha é de completa dependência diante de quem tu és. Aqui eu abro mão, e eu abro mão das minhas convicções, crenças, expectativas e sombras que projetamos. Eu abro mão, Senhor. Até que Cristo seja formado em mim, a ponto de eu poder dizer o que Paulo disse. Eu estou crucificada com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que Cristo seja formado em nós, a ponto de nos assemelharmos a Ti. Esse é o prêmio. O prêmio da soberana vocação. É que eu vá esquecendo as coisas antigas e andando e caminhando para o propósito. Que é me tornar semelhante a Ti. E esta obra... Ela é operada exclusivamente por Ti, Jesus. Por isso eu me rendo. E clamo para que haja profunda convicção no meu entendimento. Para que eu possa compreender plenamente o mistério de Deus e Cristo. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento são revelados. Te dou graças por todo o bem. Que o Senhor tem trazido a minha vida, a minha casa todos os dias. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Tu tens iluminado as minhas trevas. Tu tens tirado os meus olhos do que é temporal e transitório. E colocado os meus olhos num lugar alto. Num lugar onde as coisas são vistas de uma outra forma. Aonde eu consigo enxergar o que é eterno. O que é permanente. A minha gratidão eu te entrego nessa noite. Que o teu Espírito Santo visite a casa de cada irmão que nesse momento assiste esse estudo. Daqueles que no futuro também assistirão. Que o teu amor alcance o coração de cada um deles. Promovendo vida, promovendo cura, promovendo restituição. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O tema dessa noite, do estudo de hoje, é os sintomas da apostasia. E eu vou convidar você para a gente começar a pensar aqui juntos a respeito disso. Uh, em 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 4... A palavra do Senhor diz, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, jactanciosos, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. Caluniadores, sem domínio de si Cruéis, inimigos do bem Traidores, atrevidos, enfatuados Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus Até aqui Eu gostaria de ler também com você Aqui mesmo em 2 Timóteo Vamos virar aqui no capítulo 4 Versículos 9 e 10 a palavra do Senhor diz, Paulo dizendo aqui, para Timóteo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Vamos ler até aqui. Sabe, queridos, quando a gente faz uma leitura de uma forma mais atenta as cartas as duas cartas aqui de Paulo a Timóteo se percebe uma nítida diferença no sentimento e no tom de ambas as cartas o apóstolo Paulo tinha por hábito ao fundar igrejas se comunicar com elas a partir de cartas até que houvesse ali uma liderança formada a primeira carta que ele envia a Timóteo, que ele chama de filho, que ele ama demais. Ele está em Éfeso e há um horizonte, uma perspectiva de crescimento do reino. Mas a segunda carta, quando ele escreve a partir de Roma, ele já respira ameaças de morte. O apóstolo Paulo sabe que seus dias estão chegando ao fim. E no capítulo 4, como nós vimos ali, nos versículos 9 e 10, a gente percebe esse tom. Então, quando ele diz a Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado mais o presente século, me abandonou. Então, aqui, ele expressa o desejo de ver seu amigo em breve. Desejo esse que não aconteceu Pois quando Timóteo recebeu a carta, Paulo já havia sido decapitado, a mando do tirano Nero. No desejo de ver Timóteo, ele expressa um abandono que ele havia experimentado. Entre os seus mais próximos, ele cita Demas. Ele não dá detalhes do que aconteceu, do que ocorreu ali, apenas resume a condição de Demas com a seguinte frase ele amou mais o presente século queridos eu gostaria de fazer uma pergunta a você nessa noite você já se sentiu perdido mesmo estando dentro da igreja responda honestamente o caso de Demas é um desses casos clássicos ele não estava apenas na igreja, ele fazia parte da equipe, nada mais, nada menos que Paulo. Paulo era seu líder. Ele certamente presenciou milagres, ele viu a vida íntegra do apóstolo, do apóstolo Paulo. Ele convivia no dia a dia na implantação das igrejas. E nas, mas nas próprias palavras de Paulo, ele amou mais o presente século. Sabe o que, que eu penso? No fundo, não importa o que a sua família faça. Não importa o que a igreja faça. Não importa quão exposto você esteja ao evangelho ou ao efeito poderoso do evangelho. Você é árbitro do seu destino. Você vai decidir aonde estará a tua paixão, aonde estará o seu coração. Demas preferiu retroceder. Isso também aconteceu com Judas, apóstolo de Jesus. Judas presenciou a ressurreição de Lázaro. Ele estava no barco com Jesus quando Jesus acalmou a tempestade. Ele viu Jesus curando, libertando cativos, ressuscitando mortos, operando grandes milagres. Mas não adiantou. Não adiantou nada. Ele exerceu o seu livre-arbítrio e pela ganância ele fez o que fez. Talvez hoje eu possa estar falando Para algumas pessoas que Intelectualmente já entenderam o Evangelho Talvez a cruz de Cristo já te deixou impactado em algum momento Talvez você já teve experiências reais Mas parece não ter sido suficiente Porque alguns velhos hábitos Vícios e pecados continuam exercendo forte influência sobre a sua vida Pois bem Não será por falta de aviso Não foi no caso de Judas Não foi no caso de Demas Não foi no caso do rei Saul Não vai ser na minha e na tua vida, por falta de aviso que nós vamos nos perder. Ninguém se perderá por falta de aviso. A justiça de Deus não permitiria isso. Ninguém se perderá por falta de aviso. É nosso papel como alguém designado para trazer a palavra aqui alertar você sobre os perigos que nos rodeiam diariamente. A Bíblia deixa claro como um lembrete diário para nós. Cuidado. Cuidado com o presente século. O mesmo século que enganou Demas e todos ao longo da história. O presente século. Ainda continua sendo uma ameaça a mim e a você. Esse sistema, o mundo, com todas as suas atrações e distrações. E Satanás, o Deus desse século, que cega o entendimento dos que duvidam, tem convencido milhares. Em Tito, no capítulo 2, versículo 12, está escrito assim. Educando-nos para que renegadas as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Há uma tensão do povo cristão contra o sistema desse presente século. Nós precisamos renegar as paixões mundanas, as quais nós estamos cercados para que nós possamos viver em meio ao caos o evangelho que nos desafia. O que temos visto hoje é que está sendo oferecida uma experiência individualizada, customizada, ao gosto do freguês. A hora que ele quiser. E quando ele quiser. Com isso. Eu tenho a ilusão. De achar. Que eu não preciso congregar. Que eu não preciso da comunhão do corpo. Nós precisamos entender. Que a nossa experiência de fé com Jesus. Não é uma experiência individual, aonde eu posso fazer a minha autogestão, consumo individual do que me convém, aonde eu escolho como se fosse um cardápio, o que eu gosto e o que eu não gosto, ocupada comigo mesmo, com minha autossatisfação. Tendo apenas a minha própria consciência como referência do que será consumido. Esse é um caminho de apostasia. Nós somos o corpo de Cristo. E não há vida fora do corpo. Não tem como eu tirar qualquer órgão. E deixar do lado e achar que ele vai sobreviver sozinho, longe do corpo. Assim também é a nossa vida espiritual. Às vezes, nós usamos muitas desculpas para justificar nosso afastamento. Usamos muito algo do tipo, eu não encontrei amor lá. Eu não me senti acolhida. Quando, na verdade, se nós fôssemos sinceros conosco mesmo. O Evangelho me confrontou, o Evangelho confrontou o meu pecado e eu não quis mudar. Então eu arranjo desculpas para justificar. Em Romanos no capítulo 12, versículo 2, a gente conhece já esse versículo, mas a gente cita repetidamente porque a palavra é viva e ela tem esse poder de penetrar na gente e de nos transformar essa palavra ela diz assim não vos conformeis com o presente século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para quê? para que eu possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Por que que essa palavra fala desta forma tão incisiva? Que eu primeiro preciso renovar minha mente, permitir que a água, o rio de Deus me cure, transforme o que está em desacordo com a palavra, só então eu vou experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Ninguém vai experimentar a boa vontade de Deus a menos que a sua mente seja renovada. Este presente século em nada tem a ver com Cristo, ao contrário. A igreja sempre foi uma ameaça ao presente século e suas ideologias. A igreja sempre foi um ponto de resistência ao avanço do reino das trevas. Sempre foi assim. Não é que agora é assim. Quando a igreja cede as propostas do mundo, ela experimenta apostasia. Mais uma pergunta que eu gostaria de fazer a você. O estilo de vida que temos levado até aqui Reflete os princípios de que reino? Te avalie Eu vivo os princípios que são fundamentados na palavra Ou eu estou em conformidade com o presente século que é regido pelas trevas? Deus é um Deus de princípio e Ele não negocia o pecado. Cuide com as suas vontades. Cuide com as suas conveniências. As mesas que você senta. Os acordos que você faz. Aquelas áreas em que Jesus já te iluminou. Que está em desordem. Você já percebeu em ti que está em desordem. Mas que você protege. Aqui ninguém entra. Aqui não. Aqui ninguém toca. Pois eu quero te dizer por experiência própria. Que é ali. É exatamente ali onde Satanás exerce domínio sobre você. Porque às vezes o nosso interior está cheio de altares profanos, prazeres mundanos, coisas que você faz no oculto, longe da vista das pessoas, porque te dá prazer, esta é uma das razões pela qual a pessoa apostata da fé, Você acha que uma pessoa deixa a comunhão com Jesus de uma hora para outra? Será que é dessa forma que se dá? Ou você acha que o abandono ele é progressivo? Um passo após o outro. Nessa noite eu gostaria de fazer com você um diagnóstico. Por quê? Porque se é um passo após o outro, dá para a gente perceber que sintoma de apostasia eu e você estamos manifestando e numa mudança de atitude aqui dentro o Espírito possa acender uma luz de alerta e nós sejamos honestos conosco mesmo e a gente possa identificar e dizer é nesse ponto que eu estou. E se é aos poucos, pode ser que o Espírito de Deus pegue você no meio do caminho e te traga de volta e dê tempo de retornar. No mundo espiritual, eu e você estamos lidando com alguém muito perspicaz, muito astuto, esse anjo rebelde ele odeia os filhos de Deus. Ele já foi expulso do céu e está cheio de ira, ele sabe que o tempo dele é curto, ele também sabe que ele já foi totalmente derrotado na cruz do Calvário. Já tem o seu final decretado pelo poder e justiça de Deus. Mas o propósito obstinado dele é levar o máximo de pessoas junto com ele. Ele é sagaz, astuto. Ele não vai pegar você e te levar à beira do precipício e dizer, se joga. Ele não faz isso. O desejo dele é te ver no abismo. Mas ele não convida você para se jogar lá de cima. Sabe por quê? Essa autoridade ele não tem. Satanás não tem o poder de empurrar ninguém. Ele pode te confundir, destruir, não. Deus pôs um limite. Deus pôs um limite. A pessoa que se autodestrói, ela exerceu o seu livre-arbítrio. Ele não pode te jogar. Então sabe o que, que Ele faz? Ele te propõe algo. Ele te convida para um passeio. Uma trilha. Aonde você vai descendo. Aos poucos. Ele quer te ver lá embaixo no abismo. Mas ele te convida para descer, porque ele não pode te jogar lá de cima. Então ele pacientemente aguarda você se distrair com coisas. Para te tirar do propósito. Fala com alguém? Ele te leva para um passeio. E no começo a descida é confortável. Você nem percebe. Mas logo você começa a ver as coisas sob outra perspectiva. Por quê? Porque esta trilha tem vários estágios. O último, você se dá conta que está à beira do abismo. Porque ele não quer que você desça rolando, se machucando todo. Não, não. É devagar. É progressivo. Ele vai drenando dentro de ti o que antes era importante. Como a oração, a meditação na palavra, a comunhão. E o primeiro sintoma ocorre quando você passa a não ter interesse pela refeição diária na palavra. E diz precisa ser tão radical, isso aí é coisa para pastores, para líderes, para gente que tem alguma função na igreja, ficar lendo a palavra todo dia, eu vou lá de vez em quando e escuto, para mim já é suficiente, o que talvez você não sabe é que não tem como sobreviver sem comer o pão da vida. Não tem como a gente se defender das armadilhas que Satanás prepara no caminho todo dia. Para mim e para você. Aí você pode me dizer, ah, Nelson, mas eu, eu ouço cinco minutos de podcast diário. Tudo bem que eu escolho algo que me põe para cima, que deixe meu dia mais alegre. Eu posso dizer para você: tem seu valor sim, mas não substitui a refeição à mesa com a palavra. É a mesma coisa trazendo aqui para uma realidade natural, eu não fazer as principais refeições. Eu como alguma coisinha. Eu como qualquer coisa. Com toda certeza, se eu fizer isso por um longo tempo, eu vou adoecer. Meu corpo vai adoecer. Desta mesma forma se aplica na nossa vida espiritual. Não tem como substituir essa refeição importantíssimo à mesa, junto da presença do Aba, aonde eu recebo entendimento, discernimento, revelação, sabedoria. Porque quando nós estamos diante da fonte de água viva que é a Palavra, sem mistura, sem intermediários, dando ali talvez a sua própria interpretação. Até porque, queridos, quando eu terceirizo o meu relacionamento com Deus, eu permito, eu deixo que outras pessoas conheçam Jesus por mim. E quando eu faço isso, a minha visão de Deus, ela pode ficar distorcida. Mas se eu tenho uma experiência diária e pessoal com, com Cristo, com o Senhor. Se eu me sento à mesa todos os dias e coloco os meus olhos na palavra. Tendo a certeza de que o Espírito vai revelar aquela porção para mim. Eu toco Cristo. E quando eu toco Cristo, eu sou desconstruída dos meus velhos hábitos e costumes. Porque há vida, há luz, há transformação através da palavra. E Cristo começa a ser formado em mim. Por isso, o nosso relacionamento com Jesus não pode ser terceirizado. Sabe por quê? O convite... De Jesus diário a cada um de nós é. Veja com os teus próprios olhos. E ouça com os teus próprios ouvidos. Jesus não vai nos levar a águas profundas. A experiências maiores no barco do outro. Por mais maravilhosa que seja a a ministração, por mais incrível que seja aquilo que você ouviu a partir do outro, nunca será a mesma coisa do que quando você senta na presença do Abba como filha e você ouve o que ele tem para te ensinar naquele dia. Porque as experiências são reais a cada dia para mim e para você por mais grandiosa e incrível que foi a minha experiência ontem na mesa, junto com o Pai, junto na presença de Cristo Jesus, ela virou cinza hoje. Ficou apenas na lembrança. Eu preciso retirar a cinza e colocar linha, lenha nova todas as manhãs. Aí o Espírito vem e acende, trazendo revelação, entendimento, discernimento para mim, para aquele dia. É algo personalizado que Ele faz para nós. Isso o Senhor fez e está fazendo em mim, eu estou simplesmente encantada. Porque muitas vezes a gente tem mania de querer ouvir um pastorzão, ouvir alguém que você goste, e um dia o Espírito disse assim para mim, filha eu sou a fonte, eu já te ouvi você falar algumas vezes que eu sou uma fonte inesgotável e autossustentável, o que, que você está fazendo? Querendo ir buscar alimento através de uma outra pessoa que tem a sua própria interpretação e que talvez não traduza em essência aquilo que eu tenho para te ensinar. Uau! Uau! Eu fui muito constrangida e eu posso dizer a vocês que eu descobri uma coisa quando eu descobrir em essência quem Ele me criou para ser, eu nunca mais vou querer ser outra coisa. Esse é o poder do Evangelho, que me transforma de dentro para fora. Às vezes nós estamos na vida da igreja há anos e não crescemos e nem desenvolvemos nossa fé. Sabe por que isso acontece? Porque nós não queremos desentulhar nossos poços. Aqui dentro continua cheio de amargura, de ressentimento, de ira, de perdão retido, angústias. Nós não queremos obedecer naquelas áreas que nós já fomos iluminados. E é exatamente ali que está o agente de transformação de Deus para mim e para você. Mas quando isso é ignorado por mim e por você. O rio de cura não pode fluir no meu e no teu interior. Com isso... Ao invés de eu crescer, amadurecer e dar frutos, eu me torno uma árvore plantada num sólido, árido, seco. Eu conheço muito, mas vivo pouco e isso acontece porque eu acabo me contentando apenas com a informação que eu tenho sobre Jesus. isso não é suficiente por mais incrível que tenha sido o que eu ouvi por quê? porque eu até interpreto mas eu não traduzo em vida o que eu sei porque aquela foi a experiência do outro aquele fruto Deus deu ao outro e ele quer fazer isso comigo e com você para quê? Para que eu e você tenhamos as nossas próprias experiências E por que eu preciso remover a cinza de ontem? Porque não tem como fazer fogo só com a cinza Porque o que o Espírito Santo de Deus deseja fazer em nós É abrir espaço Então eu retiro a cinza Coloco a lenha Que é eu me sentar e... e, e, e Colocar os meus olhos na palavra e permitir que a palavra me leia Aí o Espírito acende a lenha Ele abriu espaço para uma nova experiência naquele dia Não que a experiência de ontem não valeu Eu estou sendo aperfeiçoada De dia em dia Não te preocupa se, você, se isso parece alto para você agora você que está começando. Eu levei muito tempo para chegar a essa compreensão. Eu digo para você que o, o, o processo de transformação na nossa vida, ele se dá de uma forma orgânica, gradual, aos poucos. Mas o desejo maior de Cristo é esse, que Ele seja formado em mim, a ponto de eu transmitir as virtudes dEle na vida do outro. Mas quando eu me contento apenas com a informação que eu tenho sobre Jesus, eu posso até interpretar, mas eu não traduzo, em essência, aquilo que eu sei, e aquilo que eu ouvi, eu fico apenas no campo da intuição, aonde eu observo, comparo e concluo. É o mesmo que tentar fazer fogo com cinza, não dá certo. Por quê? Porque o que eu tenho é apenas uma informação e não a rema, a revelação. O me assentar à mesa diariamente com Jesus é algo muito precioso. É um lugar onde Ele traz revelação, sabedoria, entendimento, discernimento. E eu preciso fazer isso diariamente, para que isso se torne um hábito na minha vida e eu possa enxergar Cristo como o bem mais precioso da minha vida. Porque a maneira que eu desfruto Deus, ela é proporcional ao discernimento que eu tenho sobre Ele então quanto mais eu conheço mais eu discerno. mas eu posso garantir para vocês uma coisa isso não é conquistado na superficialidade não tem como você não acha uma joia andando na rua uma joia valiosa onde você tropeça em cima dela não é algo comum eu preciso buscar eu preciso cavar Eu preciso que a minha vida esteja alicerçada Arraigada na rocha que é Cristo Jesus Não apoiada Alicerçada Arraigada Para que eu possa experimentar Para que eu possa provar que Ele é bom E isso se dá de forma orgânica isso vai sendo construído, desenvolvido diariamente em mim e em você. Mas eu decido. Às vezes a minha vida com Deus ela é construída na areia, na superficialidade. E eu fico ali pedindo para Deus para que Ele não permita que a minha casa desmorone. Veja. Não tem alicerce, não tem estrutura, não tem fundamento, não tem coluna e as crises revelam exatamente aonde eu estou fundamentada, as crises, os ventos, as adversidades sopram exatamente para que eu tenha realidade da onde a minha casa está fundamentada. Porque lutas, adversidades, ventos e tempestades acontecem na vida de todos nós Ninguém está livre disso O alicerce e o fundamento aonde eu estou edificada não é aparente Mas quando sopram os ventos e vem a tempestade Eu consigo ver aonde a minha casa está fundamentada Eu posso dizer para vocês que se der problema no telhado, a gente pode consertar. A gente tira, troca, conserta. Mas se o problema está na fundação, a probabilidade é muito grande de ter que destruir tudo e começar tudo de novo. Você entende que é insano... A gente construir a nossa vida sobre areia e pedir que Deus não deixe ela desmoronar. E às vezes eu começo a vir a igreja. Eu conheço um pouquinho, mas eu não estou aqui com o propósito de que minha vida seja transformada. Eu estou aqui apenas para resolver meus problemas. Então eu venho, recorro à igreja, vou até a terapia, ouço, acho muito interessante, mas eu não aplico. E quando as mudanças, que têm que ser rápidas, elas não acontecem da forma que eu esperava, eu concluo que... Essa igreja não tem poder. Eu vou procurar outra. Eu posso te dizer de uma forma muito franca e direta aqui hoje, que você vai procurar uma vida inteira. Sabe por quê? Porque não haverá mudanças enquanto eu não aplicar a palavra de forma intencional na minha vida. Porque é isso que gera vida. É isso que gera mudança O que é velho precisa ser desconstruído, removido Vamos olhar isso Vamos abrir Filipenses no capítulo 3, versículos 13 e 14 O apóstolo Paulo diz Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que ficam para trás Eu avanço para as que estão diante de mim Eu prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus O que Paulo está querendo dizer aqui é Aquilo que é natural da velha Nelson. Conceito, preconceito, expectativas equivocadas As minhas carências, as sombras que eu projetei ao longo da vida Que em nada tem a ver com Cristo Elas vão ficando para trás E eu vou me tornando a imagem e semelhança de Jesus Ou seja, eu vou me tornando aquilo que eu nasci para ser Esse é o prêmio às vezes a gente lê esse, esse capítulo e versículo. E a gente acha que a gente vai receber um prêmio, né? O nosso olhar é muito, é muito natural ainda as coisas. É temporal, é transitório. Nós somos desenvolvidos dentro dessa, dessa estrutura. Mas existe prêmio maior do que eu me tornar a semelhança, a imagem e semelhança de Cristo Jesus, aonde as pessoas possam dizer assim, eu nunca vi Jesus pessoalmente, mas eu vejo Cristo em você. Eu vejo Cristo nas suas atitudes. Eu vejo Cristo quando você fala, porque tem autoridade, porque é vivo. Assim como acontecia com Jesus. Quando ele transmitia a palavra, os fariseus, os saduceus, aqueles que conheciam muito, mas viviam nada. Ele diz, uau, como é que esse cara fala e, e, e sai vida? Tem autoridade no que ele diz. É porque se ficou velho, é porque não é eterno. Se ficou velho é porque vai morrer. E se morre, precisa ser deixado para trás. Então, deixando para trás, eu avanço para aquilo ao qual eu pertenço. E eu pertenço a um propósito eterno. E por que nós temos que deixar para trás? Porque tudo que é nosso envelhece. Paulo disse: Eu vou deixando para trás. O meu velho homem e eu vou assumindo o que eu sou. Eu vou deixando para trás as minhas limitações e avançando no entendimento. Sabe o que mais eu amo? É que Deus tem uma palavra empenhada com a nossa plenitude. O que Ele mais deseja é fazer isso. É promover essas transformações em mim e em você. Nossa vida precisa ser construída, alicerçada na rocha. Quem é a rocha? A rocha é Cristo Jesus. A minha e a tua mente precisa ser renovada. Ou seja, a nossa vida começa a ser construída em outro padrão. Que é totalmente oposto à velha vida, aonde eu digo, eu deixo a vida me levar, vida leva eu, aonde eu digo, minha vida, minhas regras. Vamos ser honestos conosco mesmo nessa noite. Sabe por que nós achamos difícil servir a Jesus? precisamos abrir mão dos velhos hábitos e costumes e eu não quero abrir mão, eu não quero abrir mão do que eu gosto e também porque a vida com Deus às vezes é difícil, além de eu ter que abrir mão eu tenho que aplicar a palavra de forma intencional na minha vida, Muitas vezes a gente não quer, sabe por quê? Porque há um preço. A vida com Deus, ela é desenvolvida no secreto, não num lugar de solidão, mas num lugar de solitude, longe dos holofotes, longe da vista das pessoas, aonde eu clamo, Dobra-me Senhor Dobra-me Senhor para minha carne Que quer exercer domínio sobre mim nas sua, nas, Nos seus velhos hábitos, paixões mundanas Dobra-me Senhor Dobra-me para tudo que me afasta de Ti quando eu e você pedimos revelação ao Espírito Santo do que significa esta palavra, dobra-me. Muitas coisas vão mudar. Eu posso falar por experiência própria. Eu digo, dobra-me, Senhor, para tudo que me afasta de Ti. Remova os ídolos do meu coração. Remova as sombras que eu projetei a meu respeito, mas que em nada tem a ver contigo. E eu posso dizer para você que remover o entulho dói, exige disciplina, porque nós estamos apegados. Mas se eu permito que a limpeza seja feita e ela é feita aos poucos. Com o passar do tempo, eu me pego pensando diferente, agindo diferente e eu descubro que Jesus é a fonte. Ele é a parte que me faltava e que eu por ignorância tentava preencher com aquele monte de entulho. Jesus é a fonte de água viva, nele a plenitude, paz, alegria, cura. Agora eu provei e vi que Ele é bom. Os meus olhos foram tirados do que é temporal e transitório e posto no que é eterno. Eu descobri que em Sua presença há delícias perpetuamente. Ele nos tirou do império das trevas, desse lugar de escuridão e de morte, aonde eu vivia para mim eu meu para mim. Sabe, queridos, quando eu olho para minha vida, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto o Senhor já avançou em minhas trevas. E eu costumo dizer assim que eu acredito que o Senhor me guardou porque eu, eu nunca participei e me envolvi com esse sistema das trevas, assim de ir para festas, para baladas, para beber. Não, eu creio que o Senhor, na sua infinita bondade, e isso não faz de mim alguém melhor, mas eu creio que o Senhor, ele me guardou, mas quando eu olho para a minha vida, não que os meus postos quando eu cheguei em Cristo não estavam entulhados de lixo. Mas quando eu olho para trás, eu percebo o quanto ele já avançou nas minhas trevas. Desconstruindo fortalezas que eram altamente protegidas pelo inimigo e no qual ele exercia domínio sobre mim. Aqui dentro. Enquanto eu estava em ignorância, eu não enxergava isso. E por que, que a gente não enxerga? Porque nós estamos ocupados em nos defender aqui fora, no externo. E esquecemos que a maior luta que se trava, que o inimigo, Satanás e seus demônios, que exercem força dentro de nós, estão aqui dentro e não fora. Eles estão aqui dentro represando a vida, represando a alegria. E é isso que precisa ser removido. É isso que precisa ser removido do nosso coração. A palavra do Senhor diz, confia no Senhor, não em ti. Confia no Senhor de todo o teu coração E não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento Mas reconhece Ele no teu caminho, em todos os teus caminhos E aí eu permito que as mudanças aconteçam na minha vida Porque se eu não permito que a água de, que vem do trono de Deus Ela me limpe, ela me cure, as trevas avançam e elas vão nos doutrinando a ponto de nos escravizarem. E eu dizer, para mim não tem mais jeito. Queridos, o tempo que passamos aqui, nesse lugar abençoado e maravilhoso que o Senhor nos proporciona. O tempo que nós passamos aqui, às quartas e domingos. Não é suficiente para nos manter firmes. Nós precisamos orar, jejuar, ler a palavra. E a oração que eu me refiro é um tempo de mesa no secreto. Um tempo de qualidade. Com portas fechadas. Conversas francas. Sabe por quê? Porque Deus não transforma quem nós fingimos ser. Ele nos conhece. Ele nos conhece em essência. Por isso a conversa precisa ser franca. Aonde eu revelo minhas fragilidades mais íntimas. Aonde eu permito ser desconstruída. Aonde eu me rendo diante de quem Ele é. Eu falo, mas também eu ouço a sua direção, me guiando, me orientando. Um lugar aonde eu acesso o trono de Deus em rendição e dependência, aonde eu clamo por profunda convicção no meu entendimento.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 Nesse lugar eu também sou revestida com poder que vem do alto. Sabe por quê? Que é tão importante eu desenvolver esse tempo a sós de mesa com aba com meu paizinho. Porque a multidão a grande multidão ela nunca vai conhecer quem é Jesus. Sabe por quê? Porque é impossível conhecer quem é Jesus de longe A multidão, ela tem uma visão superficial de Jesus A multidão só sabe quem é Jesus de longe Porque é impossível conhecer Jesus vindo aqui apenas aos domingos eu só posso saber quem Jesus é de fato se eu andar com Ele. Se eu tiver relacionamento diário com Ele. A revelação do Evangelho, ela só está disponível para quem tem relacionamento. É impossível conhecer Jesus de outra forma. A não ser andando com Ele. E a mesa é isso. A mesa fala sobre estar perto, sabe? A mesa fala sobre ter comunhão. Eu não sei qual é o sintoma que você identificou. Ou qual estágio, em qual estágio você está. Seja honesto com você. Esta trilha que me afasta de Jesus, ela me leva para o abismo. Mas Jesus quer te tirar desse lugar. O amor de Jesus não mudou a teu respeito. Ele não te cancelou só porque você voltou a errar, voltou a praticar, talvez, pecados que você já foi iluminada. Ele, iluminado. Ele não está aqui para te cancelar. Aliás, o maior paradoxo do Evangelho é aquele que mais me ama, que mais me conhece. Que às vezes eu estou dizendo uma coisa aqui, mas vivendo outra por trás. Ele continua me amando. Ele continua desejando que a minha vida seja transformada Ele continua diariamente me avisando Nélcio, oh, o sinal de alerta, alerta dentro de ti Muda de direção O amor dEle por nós não muda Ele não esperou ser amado por mim e por você para também nos amar Ele nos ama como nós estamos ele sonda o nosso coração e nos conhece. Ele tem uma receita com um tratamento personalizado para cada um de nós. Por isso que às vezes eu tento tomar o remédio que é do outro e não vai surgir o mesmo efeito em mim. Então o convite de Jesus a você nessa noite é volta. Volta para a casa do pão. Volta da onde você caiu e te arrepende. E para encerrar, se você me permitir, eu gostaria de te dar um conselho. Nunca, nunca tome uma decisão por carência ou por insatisfação, mas sim e sempre, por revelação não sai da casa do pão por alguma insatisfação que aconteceu aqui não abandona a casa do pão por coisas que você chegou à conclusão que você não consegue mudar e você não consegue mesmo as transformações elas ocorrem a partir da minha rendição quando eu reconheço que eu não consigo mudar que você possa dizer isso hoje Senhor eu identifiquei algumas áreas que estão adoecidas eu me afastei da casa do pão mas o teu convite para mim é volta e eu quero retornar o nosso chamado é para desenvolvermos a salvação até que Cristo seja formado em nós a igreja que vivemos é uma consequência do evangelho que pregamos. E eu posso dizer a partir de mim. Que nós temos entregado aqui. O que existe de mais valioso. Que é justamente o evangelho. Que o Senhor. Em sua infinita graça. Ele possa ter trazido luz ao teu coração nessa noite. E se essa palavra foi relevante para você, que você reparta ela com alguém. Para que o Espírito Santo de Deus também acenda o alerta no coração destas pessoas. O meu desejo é que o Espírito Santo do Senhor, Ele renove a nossa mente. A minha e a tua. Afim de que nós possamos provar e ver que Ele é bom. a fim de que nós possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem a nosso respeito. A palavra de Deus diz que os pensamentos que Jesus tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Então que... O Espírito Santo de Deus possa ter aquecido o teu coração com essa palavra. É o desejo do meu coração. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe você e sua casa e a tua semana também. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.